Olá pessoal, hoje estou sem fone <risos> para não dar interferências na voz. Tudo bem pessoal? Bom, hoje é um dia especial, vamos receber aqui a presença de uma pessoa maravilhosa, cheia de amor, cheia de compaixão, terapeuta e canalizadora, Beth Icó. A Beth é uma pessoa muito especial para mim, porque... Ela foi uma das primeiras pessoas que me convidou. Ela e a Sabine foram as pessoas que me convidaram pra mim fazer uma live, né? E eu nunca tinha feito, então elas me encorajaram, elas me trouxeram, assim, conforto, né? Dizendo, vamos lá, eles querem falar, falar ao vivo e tudo mais. Então, já começo a live fazendo um agradecimento especial à Beth, minha amiga, à Sabine, também minha amiga, e depois todas as outras que vieram, né ajudando às vezes a gente precisa de ajuda por isso que eu sempre digo né para aqueles que estão no caminho espiritual procurar uma amiga procurar um terapeuta ou seja lá quem for que esteja contigo que vai te dar apoio é sempre muito bom para mim foi bom né são minhas amigas e também por vezes foram minhas terapeutas a Beth sabe muito bem que é isso e muito obrigada pela presença maravilhosa pela sua luz pela sua energia de amor e luz que tu é, sim, um ser de muita luz e eu agradeço muito tudo todos aí, os tá? dias por ter alguém na minha vida como tu, uma pessoa tão querida, tão gentil e tão iluminada e disponível a dividir esta luz conosco, né a canalizar, a estar aí trazendo <risos> mensagens de amor, tudo isso é maravilhoso. E a Beth foi uma pessoa importante, eu já falei, que me deu um pontapéu inicial e aí né foi indo foi indo foi indo e isso é maravilhoso eu sou sempre grata sempre você e ela sabe disso né Beth como que tu tá meu amor Você é muito linda muito fofa você também é muito luz e nós sabemos que estamos neste caminho juntas e vir aqui falar para vocês sobre prosperidade junto com a Chiara é uma coisa assim maravilhosa eu fico muito, muito, muito feliz com esse convite. Há muita é, confusão entre dinheiro, abundância e prosperidade. Então, todo mundo acha que prosperidade é dinheiro. Né? E que abundância é dinheiro. Né? Então, o que eu posso dizer para vocês é que não é. Dinheiro é uma energia. Ele não é bom e ele não é ruim. Ele é neutro. A gente é que coloca a intenção no dinheiro. A gente é que dá a ele uma finalidade. A abundância, por sua vez, é abundar, né? ter muito de alguma coisa ou de muitas coisas. que significa que a abundância... Ela não significa, quando a gente diz assim, ah, eu quero ser uma pessoa abundante, não significa que você vai ser abundante financeiramente. Significa que você vai ter muito da mesma coisa. Uhum. Você pode ser abundante em dívidas, em problemas, em situações desafiadoras, não é verdade? Então, abundante, ter muito. Agora, prosperidade, né? a prosperidade é uma vida rica, plena, feliz com paz. A prosperidade, ela é uma característica do ser. A prosperidade, ela na sua integridade, ela não é da terceira dimensão. E ela é um atributo divino que é nossa por direito. Então, todos nós podemos acessar a prosperidade. O que é que acontece? Por que é que a gente se queixa tanto que a gente não tem prosperidade? Porque a gente tem no nosso hardware um monte de aplicativos contrários a ele, que são os aplicativos todos da terceira dimensão. Voltou. É, ah, no ah, qual ah, nós estamos bem. nessa dimensão da terceira dimensão, nós estamos é, aqui há muito tempo. Então, a gente tem muitas crenças e o nosso funcionamento está todo condicionado à terceira dimensão. Então, a gente está buscando muitas vezes ter dinheiro de uma forma é, mental. A gente quer dinheiro e a gente faz práticas para ter aquele dinheiro mental. É bom fazer, sim, porque você vai limpando e modificando os seus pensamentos. Mas enquanto for só isso, você não alcança o seu propósito. Porque esse propósito ele só é alcançado a partir de outros parâmetros. É necessário que a gente coloque juntamente com a nossa intenção e a modificação do pensamento, a emoção e o sentimento. Quem fala muito disso é o Greg Braden. Ele tem vários livrozinhos curtos no, no YouTube que você pode ir lá colocar a Greg Braden e você vai ver, ele também tem três livros maravilhosos que são o Efeito Isaías, a, a Matriz Divina e tem um outro que eu não me lembro agora o nome. Mas também é muito bom, mas vocês colocando o nome dele lá você, vocês conseguem o nome dos livros. É, e ele fala muito sobre isso. E aí nós temos um outro pesquisador, que é o... Deixa eu pescar aqui o nome dele. <risos> Bruce Lipton. Ele tem um livro chamado A Biologia da Crença. Né? Uhum. Onde ele fala que as nossas crenças é que modulam a nossa vida. Por quê? Porque elas modificam a nossa célula. Então a gente vive de acordo com aquilo né, uhum. que está nas nossas células, porque elas são modificadas. A crença, uhum. ela vai muito além do que a gente pode imaginar, porque ela é subliminar. A crença, ela não é exposta. Ela é embutida. Né? Uhum. Como que a gente identifica crenças? Eu estava falando com o pessoal lá no... Não abrindo portais? Primeiro a gente precisa ter o um comprometimento com a gente e com o nosso processo. Sem isso a gente não vai para lugar nenhum. Depois a gente precisa ter atenção nas nossas ações, nas nossas atitudes, nos nossos comportamentos, nos nossos pensamentos, né? no nosso dia a dia. A gente precisa estar presente na nossa vida. Se a gente não estiver presente, a gente não identifica nada, porque a gente não se conhece. E depois a gente tem que estar como observador. O observador é aquele que, estando fora, consegue ver e identificar os padrões. O observador é aquele que vê tudo sem julgar e sem se culpar. Então, o observador é aquele que identifica a crença. Mas você precisa estar comprometido, estar atento, estar presente para que o seu observador chegue né, ao resultado, que é identificar quais são os padrões repetitivos que você tem na sua vida. Uhum. Os padrões repetitivos, eles se dão em todas as áreas da nossa vida. Não só na, na questão financeira, não só na questão da prosperidade, mas em todas as áreas. Né? Porque nós temos crenças em todas as áreas. As crenças, elas bloqueiam os nossos canais energéticos, né? que são os nossos centros de energia, os nossos chakras. Quem fala muito bem disso é o Dr. Joy Dispenza. Ele tem dois livros maravilhosos, que é o... Mudando o hábito de ser você mesmo e... Como se tornar sobrenatural. Em todos esses dois livros, ele fala sobre a importância é, dos nossos padrões e como isso reflete na nossa biologia, né? na nossa fisiologia e como isso é, bloqueia os nossos canais energéticos. Então... Nós temos sete chakras no corpo físico, né? Que são os, mai, os maiores, os mais comentados, né? Porque nós temos muito mais do que isso. E nós temos outros chakras extrafísicos, que ficam fora do corpo físico. Esses chakras do, do, do, do extrafísico, né? A gente já trabalha, as pessoas que já estão mais envolvidas na, na energia, já estão trabalhando com mais dois chakras, que é o, o estrela da Terra e o estrela da alma. Uhum. Quando a gente começa a identificar os nossos padrões, a gente começa a identificar aonde é estão os bloqueios. Uhum. Por exemplo, é, você falou no início nessa né, questão de que o dinheiro é contrário à, à, à espiritualidade, né? Que as duas ah, coisas vão. Essa é uma crença cultural e histórica de cunho religioso. Né? Porque como a, as religiões, elas, é, elas tinham um domínio sobre a população e elas é, ditavam né, as regras de posturas e elas precisavam que as pessoas estivessem sob controle. Né? Então, quanto mais pobres as pessoas estivessem, quanto mais elas estivessem dependentes, é, naquela época, você sabe que os pobres nem estudavam, eles não tinham... Eles não liam, assim como as mulheres também. né uhum, mulheres então, os homens não... abastados é que tinham cultura, é que tinham acesso à leitura, e a partir daí, então, poder trabalhar a sua área cognitiva de forma a compreender uhum, o que estava sendo dito, e a partir daí fazer análises né, interpretações. Uhum. Ocorre que... Ao longo da história, isso foi se sedimentando em todos nós. Pois. E nós passamos a acreditar né, que, para estar com Deus, a gente não pode ter. Isso. Aí a gente criou um, um sistema que é o sistema do ter. Uhum. E aí cria-se o conflito, porque toda pessoa que quer se espiritualizar, uhum. né, ela acha que ela tem que ser, mas ela não pode ter. Porque se ela tiver, ela não está se espiritualizando uhum. Isso é muito forte Vocês não têm noção de como isso é forte E eu tenho falado muito para as pessoas Que nós todos que somos trabalhadores da luz Que estamos nesse processo de busca da ascensão uhum. De esclarecimento Nós temos uma visão distorcida Porque nós acreditamos que Apenas trabalhando os quatro chakras, né? o, o cardíaco e os três superiores, a gente vai fazer o processo da ascensão e a gente vai se espiritualizar. A gente precisa trabalhar todo o nosso sistema. Nós estamos no planeta Terra, nós estamos encarnados, nós temos um corpo físico. Isso significa dizer que a gente precisa estar ancorado no planeta. A nossa energia precisa estar ancorada no planeta. Por quê? Porque toda luz que chega, ela precisa ser ancorada. Tá. E nós, trabalhadores da luz, somos canais de ancoramento da energia. Uhum. E como a prosperidade é um direito divino do ser humano, a gente começa a ter um pouco de clareza de que nós precisamos estar bem energeticamente para acessarmos a nossa espiritualidade uhum. e para acessarmos a prosperidade. Uhum. Então, gente, nós somos muitos sistemas e eles estão todos buscando nesse momento é, o seu autoajustamento, né? a gente está tá, tá se ajustando com essas energias que estão chegando e à medida que a gente vai se ajustando, a gente vai se alinhando com a nossa essência. É isso que eles fazem tanto nas sessões energéticas, nas canalizações. Eles trazem para a gente as frequências energéticas, né? os códigos de luz, as ativações, os alinhamentos, para que cada vez a gente se alinhe mais com quem nós verdadeiramente somos. Cada vez que a gente faz isso, a gente acessa a prosperidade, a gente acessa o dinheiro, a gente acessa a abundância financeira. Entretanto, como nós temos a crença de que não podemos ter porque nos afastamos da espiritualidade, a gente usa a autossabotagem. Como a gente, então, faz... a gente... A gente está se auto-sabotando o tempo inteiro, o tempo inteiro e tempo inteiro. Por quê? Porque a crença, ela quer ser sempre confirmada. Uhum. Então, você, por exemplo, tem, tem coisas assim bem, bem facinhas da gente explicar: uhum. crenças de relacionamento. Uhum. A criança ouve, ouve desde o início dizer que homem não presta. Uhum. Hum? Homem não presta, homem não presta, homem não presta. Pronto, aquilo está lá guardadinho. Uhum. Ela cresce, fica adolescente, começa a namorar uhum. e ela quer ter um relacionamento saudável. Uhum. Você acredita que essa crença poderosa vai permitir que ela tenha um relacionamento saudável? Não. Toda vez que ela estabelecer um relacionamento, ela vai se auto-sabotar. Ela uhum. vai é, se conectar com homens que demonstrem para ela que não prestam Uhum. Para ela poder confirmar a crença, a crença. Né? Por uhum. exemplo, com relação ao dinheiro o dinheiro é sujo uhum. Então dinheiro não traz felicidade uhum. O que, é que você prefere na vida? Ter felicidade ou ter dinheiro? Felicidade, ó e Então, aí? toda vez você vai cortar O seu fluxo uhum. financeiro né? A sua prosperidade financeira Porque você quer ser feliz e o dinheiro não traz felicidade. Isso é crença, é crença raiz. Né? Uhum. É, dinheiro é sujo. né uhum. Quem é que quer sujeira? Pois é. Então, se o dinheiro é sujo, eu não quero dinheiro porque eu não quero me sujar. Uhum. Né? Uhum. Todo, rico, todo rico é corrupto. Né? Uhum. Uhum. Então, se eu for rica, eu corro o risco de me tornar corrupto. Uhum. Então, eu não vou ser rica para eu não, me, não ter a tentação... De me tornar corrupto. Uhum. Então, assim, essas são crenças muito comuns que quase todos temos, que é muito fácil a gente identificar. Né? As crenças, elas são instaladas das mais diversas maneiras. Ela pode ser instalada pela família, por amigos, por familiares, por, por cuidadores, por parentes. Aconteceu alguma coisa lá na casa, a criança está lá, ou o adolescente está lá. Alguém fala alguma coisa. Né? Uhum. que causou uma uma marca uhum. emocional ali aquela uhum. crença ficou é gravada uhum. uhum. então quando lá na frente acontece alguma outra coisa aquela marca é ativada uhum. e como ela é uma crença é o que a gente acredita efetivamente a gente vai boicotar né, o que estava fazendo o que estava acontecendo para comprovar uhum. essa crença então é por isso que a gente diz assim: mas eu não sei por que, que eu fiz isso, né? Por que, uhum. que eu agi dessa forma? Por que, que eu vivo repetindo isso? porque todos os meus negócios vão à falência, ou porque todos os meus relacionamentos não dão certo? Uhum. Por? Quê? Porque você tem uma crença, que faz você sabotar todas aquelas estruturas, né? Todos aqueles relacionamentos e aquelas coisas que você estava criando para ela ser comprovada. Uhum. Então, é necessário que você esteja atento, esteja presente, esteja comprometido e que se observe. Uhum. Como que a gente se observa? Com relação a dinheiro, Eu tá? queria só aproveitar esse momento, tá. só fazer um... Uma vez eu vi tu falando algo bem interessante, tu falou sobre também... Uh, porque a gente tem vários momentos, assim, onde as crenças e essa autossabotagem atuam uhum. sem que a gente perceba que está fazendo isso. É super inconsciente, está lá dentro, bem guardadinho e tal, e se manifesta ali em cada momento. Então, uma coisa que eu já observei que aconteceu comigo, acontecia comigo seguidamente, porque eu também tinha... Fui quebrando, mas, né, era assim, quando eu conseguia receber um bom dinheiro, um bom salário, alguma coisa, eu tinha uma necessidade intrínseca de ir gastar o mais rápido possível. E, às vezes, e geralmente nem era comigo, era ajudando alguém ou sei lá o quê. Mas era uma necessidade independente, era uma necessidade de estar novamente sem dinheiro, claro que eu não percebia isso, eu tinha várias desculpas, né, e como é que é isso, assim, quando a gente tem essa coisa de, a gente vai lá e consegue ultrapassar até certa parte, assim, consegue quebrar um pouco e consegue um bom emprego, um bom dinheiro e tal, uh, e aí, de repente, a gente vai lá e precisa gastar logo, por que, que a gente faz isso? Eu só cria as palavras da porque, porque a gente sabe explicar. Porque a gente, a gente tem uma crença aí por trás, eu, por exemplo, eu tinha uma crença que era assim, dinheiro foi feito para gastar, Tá. Então, essa crença, ela era. Ela era consciente, porque eu falava, né? O dinheiro uhum. foi feito para gastar, dinheiro foi feito para gastar. Então eu sempre gastava todo o dinheiro. Uhum. Tá. Porque se ele foi feito para gastar, como é que eu ia guardar aquele uhum. dinheiro? Entende? Uhum. Então, assim, a gente está sempre comprovando as nossas crenças. Uhum. É, por exemplo. Deixa eu ver, eu ia falar uma, uma outra aqui e me passou. E às vezes a gente vai lá e gasta e daqui a pouco a gente, puxa, eu já tô sem dinheiro. E aí tu fica, ai meu Deus, mas eu tinha um monte, o que que eu fiz, o que que aconteceu? E daí depois tu recebe de novo, vai lá e faz a mesma coisa, sabe? E. De repente, <risos> isso, não de não repente. É bom, isso não é saudável, isso não é ser feliz, isso não é ser tranquilo e né tá na hora de quebrar uhum. essas coisas a gente segue certas né que a gente ouve que a gente nossa como tem né tem várias dinheiro não traz felicidade dinheiro foi feito para gastar e assim a gente vai indo de um jeito assim que a gente não consegue parece que segurar aquilo claro existe o gastar existe o comprar coisas que uhum. te faz bem mas também existe aquele, né, uh, aquela economia, aquilo que vai te dar aquela paz de espírito que tu gosta de ter. E todo mundo gosta Sim. de ter, né? E aí, quer quer entrar... Isso. É. Quer, <risos> coisa, quer ver uma coisa interessante que a grande maioria faz? Uhum. Juntar dinheiro. Uhum. Eu preciso ter um dinheiro junto. Mas para que a gente junta o dinheiro? Se você perguntar para qualquer pessoa, para a grande maioria das pessoas, não qualquer. Mas se você perguntar assim, para que é esse dinheiro que você está juntando? Para uma emergência. Uhum. <risos> Ou para quando eu tiver um problema de saúde. Uhum. Já está dizendo. O dinheiro. Uhum. o dinheiro, ele é uma energia. Ele não é bom, ele nem é ruim. Mas quando você junta um dinheiro para uma determinada finalidade, você carimbou ele. Uhum. Você disse o dinheiro, olha o dinheiro. Você vai me servir para isso. Uhum. Então, o que é que você está plantando para você na sua vida? Né? Uma emergência e uma doença. Uhum. Então, quando a gente for juntar dinheiro, junta para ele ser a nossa felicidade. Esse é o dinheiro da minha felicidade. Sabe? Mas a gente não consegue, muitas vezes, juntar dinheiro com felicidade. É como uhum. se fossem coisas opostas. Entendeu? Entendi. Então, que a gente não pode ter tudo na vida, não é esse a, a, o lema, né? Uhum, também tem esses a gente não leminhas, pode ter tudo na vida. Você não pode ter tudo na vida. Então, eu quero felicidade, então eu não quero dinheiro. Então, como é que eu vou juntar dinheiro para minha felicidade? Não é, é, não pode. São opostas, né? Entendeu? Sim. São apostas. Então se assim, a gente começa a ter clareza dessas coisas todas uhum. para que a gente possa mudar a nossa forma de funcionamento. Mas a gente só muda a nossa forma de funcionamento quando a gente começa a fazer as limpezas. Certo. Porque e... essas limpezas, elas a não gente... são só mentais. Essa limpeza o quê, meu amor? Não ouvi a tua última frase. Desculpa. Elas não são só mentais. Ah. Elas são energéticas. Tá. Ah. Então assim, elas estão impregnadas no nosso corpo. Elas são memórias. Uhum. São referências que a gente tem. Uhum. Então o nosso corpo, né, a nossa a nossa estrutura vai lá buscar uhum. tudo que a gente tem de referência para que a gente possa olhar para o mundo com essas referências. Então, quem vive na terceira dimensão, vive em cima de referências. E referências é passado. Uhum. Quem está indo para a quinta dimensão, começa a sair das referências para poder acessar o novo. Acessar o novo significa você se abrir para algo que você não sabe. Quer dizer, você sabe como ser, mas você não tem consciência ainda, porque a sua consciência está expandindo. Uhum. Né? Então, você vai acessar o novo uhum. e primeiro você vai ser. Para depois você ter a referência do que é aquilo. Por exemplo, a gente começa a acessar espaços de paz. São novos espaços um espaço de tranquilidade de amor que a gente não conhecia antes e aí a gente se pega né, daquele momento assim que a gente está tão preenchido, que a gente está transbordante que a gente diz assim ai quanta paz, que paz é essa é uma paz nova a gente não conhecia a gente não tinha noção dela mas aí em algum momento a gente acessou aquela paz Aquela paz ela preenche tanto que a gente tem vontade de levar para o outro, para trazer para as nossas experiências, para trazer para os nossos relacionamentos, para a nossa vivência do dia a dia. Isso é novo. Aí a gente acessa aquele aquele espaço novo nosso dentro da gente que a gente não tinha antes. A gente não tinha referência dessa paz. A gente não tinha referência dessa calma. Percebe? Então, assim, aquilo que a gente chamava de paz e de calma, na verdade, era uma coisa muito simples, muito rústica, uhum. em relação a todo esse potencial que a gente tem, que a gente ainda não descobriu. Então, a nossa mente, ela vai estar sempre dizendo para a gente, não, isso não é isso. Não, que coisa estranha é essa? Como é que você uhum. pode se sentir dessa forma? Aí a gente vai buscar, a gente vai buscar no passado todas as caquinhas que a gente fez para a gente começar a sentir de novo aquela desarmonia que a gente já estava acostumado. Ai, eu bem de vou morrer. É bem assim, é perfeito. Meu Deus, como eu fazia isso, Deus, por favor, me ajude, eu não quero nunca mais voltar para isso. Esses... Gente, eu sentia a paz e ficava incomodada. Eu, meu Deus, tem alguma coisa errada. Eu sei que tem alguma coisa errada comigo, eu sei. Eu sei, que tem alguma coisa errada, vai acontecer alguma coisa. Eu sei, só pode ser a, como é que é, a calmaria antes da tempestade. Bem assim, bem assim, bem criança assim. limitada limitante limitante assim gente olha isso é muito ai, é penoso sabe é cansativo vamos sair dessa por favor usar tudo que a gente tem a bete vai aqui passar umas dicas para gente começando a quebrar essas coisas a bete tem esse depois ela vai falar desse desse desses portais aí de abrir a prosperidade que eu quero muito que ela fale porque não dá para viver assim é muito cansativo né a gente está se sentindo bem tá se sentindo tem paz, tá sorrindo ali, e daí, ué, ah não, tem alguma coisa errada, pelo amor de Deus, né gente, isso não é normal, isso não é ser feliz, isso não é, então vamos quebrar, vamos quebrar, continua, meu amor. Na verdade, sabe o que a gente não sabe o que é felicidade, a gente coloca a felicidade, né, a prosperidade, tudo isso, como coisas externas, eu não estou aqui dizendo que a gente não deva possuir bens materiais. Eu acredito que para a gente estar na prosperidade a gente precisa ter os bens materiais. Que é ele que nos dá conforto, que nos dá tranquilidade, que a gente faz, que a gente usufrui a vida com felicidade, né? Ninguém é feliz passando fome, né? Ninguém é feliz desejando ter determinadas coisas e não tendo, não né? uhum. uhum. Porque quando a gente acessa a felicidade a partir do ser... Né, as coisas chegam... Uhum. Sem esforço... Elas fluem porque a gente entra no fluxo... Da vida... No fluxo da energia... O que a gente precisa é trabalhar o nosso ser... A nossa essência... Conectarmos... Né, com o nosso eu superior... A gente precisa se conectar com a fonte e com a Terra para a gente poder fazer essa liberação. Por exemplo, é, a nossa, os nossos três chakras é, inferiores, né, que são os três de baixo, abaixo do coração, ah, eles é. são chakras que a gente utiliza a sua energia apenas para a sobrevivência. Hum. Mas ele tem outras funcionalidades que não são apenas de sobrevivência. Uhum. Mas a gente está usando apenas para procriação, uhum. né? para ganhar dinheiro, a gente está usando na competitividade, a gente está usando para é, ter mais poder, uhum. Uhum. a gente está usando para procriar, para fazer sexo. Uhum. Só que ele tem muito mais, o nosso chakra básico é uma fonte inesgotável de criatividade. Uhum. E aí a gente precisa... Ancorar essa energia no planeta. A Terra é abundante. Ela nos dá tudo. Uhum. E a gente se esquece de se conectar com a Terra. A gente esquece de receber da Terra. E a gente precisa ancorar a nossa energia do, do chakra básico na Terra. Uhum. Isso nos fortalece. Sabe? Tá? E dá a gente condições de criar de forma a ascender. O doutor Jair Dispensa ele tem uma meditação que chama A Benção dos Centros de Energia. Uhum. Né? Porque ele trabalha apenas com oito chakras, que são os sete do corpo físico e o oitavo que é o estrela da alma. Uhum. Ele chama de oitavo chakra. Eu trabalho com mais chakras, uhum. né? Eu gosto de trabalhar com a estrela da Terra, com o chakra da Terra. Uhum. Né? Que a estrela da Terra é meu, tá? Não é da Terra, mas uhum. é porque ele fica abaixo dos nossos pés. Com uhum. o chakra da Terra e com a fonte. Uhum. Então ontem eu estava falando lá no grupo, né? Justamente isso, ensinando a levar a energia. Uhum. Né? A gente recebe a energia da Terra, trazer até o nosso chakra da Terra, depois para o nosso chakra básico, e a gente vai elevando essa energia, tá? Uhum. Uhum. E ela vai para os chakras superiores, né? E depois vai para o chakra estrela, estrela da alma e depois uhum. para fundo. Tem outros chakras acima, tá? Uhum. Eu não vou falar porque são, são muitos e começa a complicar muito. Eu acredito que a gente está conectando-se mais agora com o Estrela da Alma, né? que a gente já tem condição de... é que ele está, o Estrela da Alma, Beth. Ele está um... 30, 40 centímetros acima do nosso coronário. Tá. Ah, então é isso. Porque, sinceramente, nos últimos quatro dias, eu achei que estava nascendo uma nova cabeça aqui em mim, assim. Meu Deus, uma energia... Mas eu sentia que eram estrelas Assim, brilhando, sabe uhum. E era bem aqui é. uh, E eu, meu Deus, tem alguma coisa abrindo né? E eu acho que então Era esse, eu não sabia Eu procuro não ler muito e tal Para deixar tudo vir, né uh, A Beth sabe como é uhum. que é Então era bem, bem isso, assim. Parecia uma coroa, assim, de estrelas nascendo assim, Mas palpitante, assim, sabe Estrela Você da alma é Você está acessando Você está acessando a sua divindade É eu sei, eu tenho pedido bastante, daí depois quando vem eu reclamo. <risos> Porque eles dizem, vai sentar um pouquinho, né? Vai descansar um pouquinho, para ancorar tudo, e a gente não quer, né? A gente quer ficar saltitando, tanana, tanana, lavando louça, vindo atender, trabalhando. Sim, é. E eles dizendo, se quieta um pouquinho, se quieto um pouquinho, até que uma hora pode. <risos> eles derrubam a gente. É como se tirasse a gente da tomada. É, uhum. daí eu Preste parar. Deitei. É. E eu meu amor, dizer... como é que é esse lindo trabalho que tu tem? É... como é que é o nome? Abrindo os portais da prosperidade. Da prosperidade. Ele, Ele são quatro sessões. Ele faz esse trabalho de desbloquear essas, esses chácaras e essas crenças. Como é que é? Trata um pouquinho aqui para gente. Nós estamos trabalhando né, na... de forma a esclarecer as pessoas sobre o seu processo. Tá. Por quê? Porque existe uma parte do processo que pode ser feito inconscientemente. Inconsciente não no sentido de eu estar inconsciente, mas no sentido de que eu não preciso trazer aquele processo para a consciência para poder soltar. Tá? Tá. Então tá. a gente trabalha energeticamente, tira as marcas, as densidades do corpo, né? Vai tirando os bloqueios e tal e liberando. Tá. Mas existe uma outra parte, que é a parte nossa, né? A gente não pode querer que os nossos amigos, os nossos irmãos cheguem aqui e façam o nosso trabalho. Uhum, uhum. Então a gente precisa começar a entender como é que a gente funciona. Uhum. Como é que eu funciono e por que que eu estou trazendo na minha vida essas repetições e essas dificuldades, esses desafios, né? Uhum. Então nós trabalhamos no primeiro dia com as crenças, né? Esclarecendo o que são as crenças, como são, como agem, né? Como é que elas estão embutidas na nossa vida, quais são as origens das crenças. Uhum. E aí eles me disseram para eu fazer uma sessão. Aí as pessoas compraram cinco sessões e eu vou fazer dez sessões. <risos> Por quê? É aquilo é... que eu vi, né, Beth? Foi muito engraçado, gente. Foi muito engraçado. A Beth falou assim: Ah, já que tu me deu um presente, eu vou te dar um presente também. Eu disse, ah, eu já sei o que eu quero. E a Bete, o quê? deve disse assim, Ai, aquele teu programa abrindo os portais da prosperidade. Ela, o que, que é isso? <risos> eu disse assim, ué, aquele que tu vende no Hotmart? E ela, eu não tenho esse programa para vender no Hotmart, não tenho? Eu não fiz isso. É abrindo os portais da... Como é que era? Da prosperidade. Naquela gente... época era liberando os portais emocionais liberando os portais emocionais. Daí ela disse, não, eu tenho o liberando os portais emocionais 1 e 2. Daí eu disse, não, não. Eu vi, eu vi, eu enxerguei, eu não sei. Ah, eu tava, de, de repente, desdobrada. Não sei, mas eu sonhei. Eu vi bem direitinho, assim, abrindo os portais da prosperidade, desbloqueando sei lá o quê. E eu disse assim, então te prepara porque vai ter mais esse. Ela tá bom. E aí foi, né, Foi. Aí eu fui atrás da ideia da Kiara, né? Eu digo, tudo bem, eles mandaram me dizer. Eles mandaram me dizer, uhum. através da Kiara, né, que esse era o próximo. Aí eu tapo, fui lá e confeccionei todo o produto e tal, intuí uhum. né, o que, é que seria cada encontro. Tudo bonitinho, porque é tudo intuitivo, né? Eles vão trazendo as informações. Uhum. E aí fui lá na primeira sessão, no dia da sessão, ele disseram assim, você vai fazer uma sessão de Tepta Healing para liberar as crenças, eu, tá bom, vou fazer ah, a sessão de tata healing, aí dei de bônus o, o, a sessão de tata healing, só que aí, quando chegou de noite, é, eu abri um grupo de apoio, né as pessoas me mandavam suas crenças e tal, eu fiz a relação dessas crenças todas, e fui esclarecer para as pessoas sobre as próprias crenças delas, né porque não adianta a gente fazer uma lista e dizer, ah, eu tenho essa crença, eu tenho essa crença, não sei o que, não sei o que, e ficar por isso mesmo, então, a gente, eu falei duas horas seguidas sobre crenças, né? Eu já tinha falado uma hora e quarenta, falei mais duas horas. As duas horas. E aí, ok, a sessão de Tata ele ficou para a próxima segunda-feira, ah. em cima dessa, da liberação dessas crenças, né? Uhum. E depois eu já sei que eu vou fazer uma sessão de desprogramação neurobiológica, porque ah. nós trabalhamos crenças, esse segundo encontro foi tendo Gaia como parceira da manifestação. A gente trabalhou Gaia e os centros, desse, essa conexão. O próximo vai ser tendo o corpo, é, corpo, portal da manifestação, onde nós vamos trabalhar é, as questões fisiológicas que acontecem no nosso corpo. Né? Uhum. Quando a gente pensa, quando a gente acha, quando a gente sente, por que, que a gente se vicia em determinados padrões. As crenças são viciantes, né? Então o nosso corpo quando, é, é como se você estivesse usando droga uhum. E você fosse passar por uma abstinência Quando você modifica o seu padrão uhum. Aí o seu corpo Ele pede aquela, Aquele retorno ao antigo né? Quando ele pega o retorno ao antigo O que é que ele faz? Ele desencadeia a série de substâncias Que ele estava viciado no seu corpo, para te levar a pensar e a sentir daquela forma antiga. Hum, entendi. É, chega a ser um processo fisiológico. E forte. ele tem de tão forte. E assim, e ainda tem a parte neural, né? que hum. é quando você tem uma, um comportamento repetitivo, você tem é, os neurônios, né? as suas sinapses, elas são fortalecidas cada vez que você repete o um comportamento. É, tipo, toda vez que você vai vestir uma roupa, uhum. você não fica pensando como é que você bota o braço, como é que você bota o outro braço, se você enfia pela cabeça. Você veste a roupa. É, vai. Uhum. Né? E enquanto você veste a roupa, você está pensando em outras coisas. Por quê? Uhum. Porque o seu corpo automatizou. Automatizou? Tudo que a gente repete, o corpo automatiza. Hum... hum? E tudo que acontece na nossa vida é automatizado. A gente cria sinapses para cada coisa que a gente faz. Toda vez que a gente repete, a gente fortalece aquela sinapse. Uhum, uhum. Então ela vai ficando mais forte, mais forte. Quando você cria uma nova sinapse, por exemplo, você nunca meditou, de repente você inventa de meditar. Uhum, uhum. Então se o seu corpo está acostumado a você estar tá pensando, a sua mente barulhenta lá o tempo inteiro. De repente você diz para ele assim, quieta, quieta, quieta, quieta, quieta, eu quero que a mente fique calada. Uhum no primeiro momento ele não vai fazer. Né? Mas, assim, por uma fração de segundo, você vai criar aquela sinapse de silêncio. Ah. Aí você vai repetindo, você vai repetindo, aquilo vai se fortalecendo e cada dia vai ficando mais fácil para você. Mais fácil para você. Até que você entra em estados muito mais ampliados de consciência. Mas você precisou fortalecer aquela sinapse. Né? Uhum. Aquele caminho neural que foi construído Ele precisa ser fortalecido uhum. Isso é fisiológico né? uhum. então sim, Existe a vontade né, Que é a intenção uhum. Né? Uhum. O comprometimento A presença uhum. Você tem que estar presente Percebendo o que é está que acontecendo com você uhum. E você ser um observador sim. Exatamente. Entendeu? Exatamente. Então você cria novas sinapses E o seu corpo não está acostumado por isso que dizem que para a gente estabelecer um novo hábito, a gente precisa de 21 dias repetitivos. Uhum. Que é para você poder criar o caminho neural uhum. da repetição. Uhum. Então você imagine se a vida inteira a gente está pensando numa caca. né? E de repente a gente quer tirar essa caca. Né? A gente está gente a vida inteira dizendo que a gente quer dinheiro, que a gente quer prosperidade, que a gente quer abundância financeira. Uhum. Entretanto... A gente está criando para a gente, todos os dias, fortalecendo o caminho do que a gente não quer. Por exemplo, uhum. todo dia a gente é capaz de dizer que não tem dinheiro. Uhum. Ah, tem um pão gostoso ali na padaria, eu não posso comprar porque eu não tenho dinheiro. Uhum. Ah, tem um culto, eu não posso porque eu não tenho dinheiro. Uhum. Eu não vou a tal lugar, eu não posso porque eu não tenho dinheiro. A gente repete isso, a gente mantra isso. Uhum, uhum. E você está te dizendo, está dizendo para você mesmo, está dizendo para o universo que você não tem. Você acha que você vai ter? Pois claro é. que não. Sim. Porque o que você está dizendo, o que você está criando, né, uhum. dentro e fora, uhum. é o sinal de que você não tem. Uhum. Né? Uhum. Aí eu digo assim para as pessoas que tal a gente pensar que é um investimento, né? Tudo que a gente faz na vida é um investimento. Uhum, uhum. A gente está investindo na alimentação, mas quando a gente compra alguma coisa que a gente gosta, a gente está investindo no nosso prazer. Uhum, é? uhum. A gente está investindo numa roupa. A gente não está gastando comprando roupa. A gente está investindo uhum. na roupa. Uhum, uhum. A gente está investindo no sapato. A gente está investindo no móvel, no imóvel. Seja lá no que for, é um investimento. Uhum. Agora a gente precisa mudar realmente a nossa cabeça, né? De forma que a gente olhe para o dinheiro como um grande colaborador e colocar ele a nosso serviço. Uhum, uhum, e uhum. não a gente a é serviço do dinheiro. né? Uhum. A gente correndo atrás do dinheiro. Uhum. Porque a gente vive correndo atrás do dinheiro. E se a gente está correndo atrás, ele está na frente. Uhum, uhum. Se a gente não ganhar velocidade, a gente não ultrapassa e não pega. Uhum. Né? Uhum. Então, assim, a gente precisa olhar, perceber, não é como é que a gente está olhando para as nossas contas. Uhum. Uhum. A gente está se queixando quando as contas chegam, a gente está achando que é um absurdo, a gente se queixa porque a gente paga imposto. Uhum. Ah, mas eu pago muito de imposto de renda, ótimo. Uhum. Se você paga muito, é porque você ganha muito. Tem uhum. muita gente que queria pagar imposto e não tem para pagar, uhum. porque não tem nem para sobrevivência. Uhum. Uhum. Então, se você paga a conta de água, é porque você teve água. Se você paga a conta de luz, é porque você teve luz. Se você paga a conta de internet, é porque você teve internet. Uhum. Se você paga a conta de cartão de crédito, fatura de cartão de crédito, é porque você comprou. Uhum. É. Exatamente. E é porque você não olha, porque você adquiriu, ao invés de você se queixar, porque você tem que pagar. É. Uhum. Então, se a gente mas, precisa mas, mudar... Isso, isso que a Beth falou... É uma chave importante Eu pratiquei na minha vida É bem importante mesmo Às vezes a gente fica falando que a gente não quer E repetindo uh, Ai, eu não tenho isso Ou ah, essa situação é ruim Essa situação é ruim Repetindo, repetindo, repetindo E às vezes é bom cansar Dessa repetição contigo mesmo E trocar assim ó. O que, que tu queria no lugar disso Gente, isso é bobo, é infantil É, mas funciona então, por exemplo, assim, eu detesto o meu muro porque ele está mal pintado. Quem sabe, troca. Vai e olha para uma outra parte da casa. Ah, eu amo esse vaso de flor aqui porque ele está muito bonito. Daqui a pouco acontece alguma coisa, tu vai conseguir pintar o muro porque tu trocou o foco da tua mente. Tu estava focando em reclamar Isso. do que tu não tem, do que está ruim, do que está feio, do que está chato. E quanto mais tu repetia, mais, mais disso vinha pra ti. E daí quando tu viu, a porta da frente também tava com a pintura feia. E aí foi indo. Então assim, foca, o que que tá bonito? Foca, tá bonito. Então o cérebro começa a mudar, a tua energia começa a mudar também. Isso. E aí coisas bonitas querem vir até, até ti, porque é isso que tu tá repetindo... Então, assim, uh, isso, a Beth me ensinou, eu já sabia, mas a Beth fortaleceu e isso funcionou. Então, é maravilhoso. Quando vocês não gostarem de alguma coisa, nunca digam, eu não gosto disso aqui, tararã, tararã, tararã, e repetir aquilo. Uh, digam o que vocês gostam, seja lá o que for, e vocês vão ver que a vida, o universo, vai proporcionar mais coisas que tu gosta. Porque tu tá repetindo, tá criando uma vibração ao teu redor sobre aquilo que tu tá falando. Então, se Isso. tu tá agradecendo, o universo vai te dar mais coisas para tu agradecer mais. Isso é muito bom, é muito hum. bom. Isso muda mesmo a vibração. Hum. E é assim... Nossa, eu achava que isso era bobo até fazer Sim. e ver que não era, que era real, que era verdade. Então, assim, agora eu me cuido muito, assim, para não falar certas coisas. Às vezes, está na ponta, assim, e eu faço assim, ó. <risos> assim? Assim, né? Você diz assim, ó, aí, cancela, cancela, cancela. Uhum, uhum, uhum. Então, assim, eu não tenho DI, eu não falo mais. Não adianta, pode me torturar e dar... Chicotado nas minhas costas, eu não falo, eu falo assim: é que eu tenho outras prioridades. Ah, é é eu tô investindo numa viagem, eu vou viajar no final de ano e eu quero passar 30 dias na Grécia. Não sei, não interessa. Eu, eu tô guardando, eu, eu é que eu vou comprar uma casa nova, qualquer coisa. Eu, claro, eu não vou estar especificando isso para uma pessoa qualquer Mas uhum. assim, se alguém, né? Se eu estou conversando com alguém Pergunta o que, por que que tu não vai O que que tu não tem Ah, que eu estou priorizando outras coisas Coisas maravilhosas Eu pretendo comprar uma casa nova Eu pretendo comprar um carro novo E eu vou comprar Então eu estou priorizando coisas que me dão prazer Mas eu Sim. repito isso assim Porque é isso que eu quero porque, como a Beth falou, né? Ah, eu tô guardando uma emergência, meu Deus. Ai, não, por favor, não. não quero falar isso nem. Não gosto, não me agrada. Porque daí vai né? logo vai ter uma. Não, não, não, não, não, Estou guardando para me divertir, para viajar, para dar risada, para tomar café com as minhas amigas, um monte de cappuccino com um monte de chantilly por cima. Pronto, sabe? Dá uma cor bonita, uma coisa alegre na vida, né? Isso, isso é muito é bom. bom. Oi? Não vai, continue. Isso é muito bom, porque a gente vai cortando essas coisinhas assim, substituindo por coisas boas, por coisas divertidas, por coisas engraçadas, e a gente vai mudando a nossa vibração em todos os sentidos, né? Como a Beth está aqui falando lindamente sobre prosperidade financeira, outras prosperidades, espiritualidade, ascensão. Nesse momento de ascensão, todos nós sabemos que a cocriação está muito mais forte. Depois de 2012, o Crime, e todos os seres de luz repetem isso muito forte. Tá cocriando a cada minuto. Então, se passar uma semana repetindo alguma coisa, cuida o que tu vai repetir. Porque agora tá muito mais rápido, não é como antes. Antes demorava muito pra cocriar. Agora tá rápido. Então, gente, quem sabe aproveitar essa energia para cocriar coisas boas. Não só financeiras, sabe? Ah, eu quero um relacionamento feliz, então co-cria. Fala, imagina, assiste alguma coisa que mostre um relacionamento feliz. Não sei, eu quero cocriar uma viagem. Então assiste vídeos de, desse lugar que tu quer ir. Assiste todos os dias. Uh, é uma coisa boa para estar tá colocando no teu coração. Olha só coisa boa planejar uma viagem com as amigas. Gente, dá para acreditar? É maravilhoso planejar um, um passeio bem divertido. Tudo isso é maravilhoso. Então, assim, comecem a substituir, atrair coisas boas para a vida de vocês. Isso muda a nossa vibração e a gente ascensiona com mais conforto, né, Beth? É, o processo da ascensão, ele passa por toda essa, essa liberação. Não tem como a gente ascensionar com o um corpo pesado a gente precisa sutilizar o nosso corpo, a gente só vai sutilizar o nosso corpo na hora que a gente soltar tudo isso. Eu vou Então, a atenção, vai falar. Vai falar. a atenção pede por isso. E aí nós vamos falar depois, é, mude sua vibração e mude sua realidade. Né? Aí ah, a gente vai falar de como é que nós estamos imersos no, no campo energético e como é que a mudança da nossa vibração... Né? Uhum. Muda a nossa realidade Que é justamente a cocriação né? A criação uhum. da vida que estamos querendo Conscientemente Porque criar nós criamos o tempo inteiro Só que até agora a gente está criando Aquilo que a gente não quer mais Então agora a gente vai ter que criar Aquilo que a gente está escolhendo Só que conscientemente É como você diz, vamos criar uma viagem Vamos criar uma viagem né? uhum. Porque é isso que eu estou escolhendo Eu estou escolhendo viajar Eu não estou mais escolhendo ter dívida eu não estou escolhendo mais fazer conta no cartão de crédito. Uhum. Tá? Uhum. E aí nós vamos concluir estando no fluxo da prosperidade. Como é que a gente está no fluxo da prosperidade? Como é que a gente sente que a gente está no fluxo? Que está fluindo. É. Quando é leve. Quando a gente está no fluxo é leve. Não é pesado. Tudo muda à nossa volta. E a gente fica disponível para a vida. Uhum. Maravilhoso. Maravilhoso. E Beth, para quem quiser estar tá usufruindo desse, desses portais, como é que faz? Está é, tô... na minha bio. Está na minha bio, cerdasestrelas tá. eu Vou. Todo mundo tem aqui, eu acho, mas no Instagram Ser Estrelas, da Bet.betcom. Tem... Está na bio? Na bio? Tá. Na bio, tem o... Como é que é o nome? Abrindo... O link da Hotmart, Abrindo os Portais da Prosperidade. Abrindo os Portais da Prosperidade. Eu vou colocar nos comentários, embaixo dessa live, gente. Quem quiser acessar, eu vou comprar também, vou participar também. Com certeza. Até porque eu vi o programa antes dele se lançar. Então, com certeza, não tem mais. Óbvio que eu estou precisando, né? Como é que. Né? Aqui a Viviane Guimarães está perguntando: como fazer para desbloquear os chakras, Beth? Trabalhar a energia, meu amor. A gente vai conscientemente trabalhando a energia, chakra a chakra. A gente pode vir desde o centro da Terra, trazendo a energia. Ancorando a energia na no nossa estrela da Terra, subindo pelas nossas pernas, chegando ao nosso chakra básico, ao nosso chakra umbilical, plexo solar, cardíaco, laríngeo, frontal, coronário, estrela da alma e a fonte. Você impulsiona essa energia conscientemente, ela ascendendo. E quando essa energia desce, ela desce limpando o seu tubo energético. Esse tubo energético ele passa por dentro de nós e ancora no centro do planeta. Quando essa limpeza é feita, né, aquilo que precisa ser transmutado vai para a Terra e a Terra transmuta. Esse é um exercício maravilhoso. Agora você precisa estar atenta, você precisa estar presente. Você precisa estar se observando e, sobretudo, você ter comprometimento com o seu processo. Porque essa é a parte do processo que ninguém pode fazer. Uhum. É individual e é intransferível. Uhum. Por mais que os seres das estrelas, que os mestres ascensionados, que os seres de luz estejam conosco, tragam frequências, tragam é, os processos, as tecnologias, existe uma parte do processo que é nossa. É nossa escolha diária. A cada momento a gente faz a escolha de fazer ascensão. E para a gente fazer ascensão, a gente precisa sutilizar o nosso corpo físico. A gente precisa estar leve, a gente precisa acionar as nossas memórias estelares, porque até agora a gente está tá, acionando as nossas memórias kármicas. Uhum. Ancestrais kármicas. É. Uhum. Eu, sim. Ah, a roda do karma deixou de girar, sim, mas só para quem escolher liberar o karma. Ela não é impositiva. Uhum. Tudo para o processo de transição e ascensão é escolha. Nada vai ser impositivo. Nenhuma alma vai ascender se não escolher. Ninguém vai fazer a transição se não escolher. Então assim é necessário que a gente faça a escolha e que a gente então faça o nosso movimento de mudança para acessar o novo, estando aberta a essa mudança. Maravilhoso, isso é interessante, sabe? Tem muita uh, muita gente pergunta, né? Quem vai acender? Quem vai acender? Quem vai acender? Gente, é uma opção. Ah, mas então todo mundo vai querer acender. Não é assim. Uh, podem ver, pessoas que nem falam sobre isso, não estão nem pensando nisso, são pessoas que estão no seu estágio evolutivo lindo, não é uma crítica de jeito nenhum, todo mundo está num estágio, eu já estive lá em algum momento da minha existência eterna, e já é tudo bem. Mas não é todo mundo que quer acender. Uh, algumas pessoas que... Né? Vocês devem te conhecer, mas algumas pessoas que... Se tu falar o que é um mundo de quinta dimensão, por exemplo... Onde todo mundo tem a mesma prosperidade... Onde todo mundo tem abundância... Onde todo mundo está em coração... Onde não tem o mais, o menos, o maior, o melhor... Tem gente que se arrepia com uma coisa dessas... Porque estão tão intrincados nessa coisa de ser menos e ser mais que alguém... Isso é uma coisa que faz parte já deles... Ih, tá tudo bem, mas não é verdade que todos querem E também não é verdade quando a gente... Eu já ouvi também algumas pessoas dizerem Ai, coitados, nem todos vão acender, coitados dos que ficarem Gente, isso é uma escolha Talvez eles pensem, coitados deles que vão para um mundo de cooperação Todo mundo igual, todo mundo tem abundância Quem eu vou mandar, quem vai mandar em mim? Uh... Deve ser sem graça é, não vai ter Olimpíadas, não vai ter futebol, competição, não, não vai ter, não vai ter nada disso, não existe isso, não vai ter o CEO da empresa e o empregado, não, e tem gente que fica totalmente perdido sem isso, e tá tudo bem, porque é um momento, é um momento do teu estado evolutivo, e tá maravilhoso, mas uhum. pensar que Todos devem ascensionar, porque senão eu não vou estar sendo compassivo. Não é assim, gente. Cada um uhum. tem o que gosta. Cada um gosta de alguma coisa. Cada um está é. conectado a alguma coisa. E nós temos que respeitar cada um no seu momento. Cada coisa um é. no seu lugar. Então, gente, eu obviamente eu, ficaria aqui falando... Eu vou dar um aqui, exemplozinho. Eu vou dar um ah, exemplozinho. Claro, claro. De quantas vezes a gente não consegue enxergar lá na frente. Uhum. Eu, eu era funcionária pública, eu fui funcionária pública durante 38 anos, né? 38 anos. E quando chegaram os computadores, é, eu teve um controlador geral lá, foi a época que instituíram as controladorias né, em todos os, os níveis de governo e tal, e chegou um controlador, e ele veio de uma empresa é, privada né, e tal. Uhum. Então, o, o projeto era cada servidor ter um computador de mesa. Aquele claro. computador que tinha aquele tubo de imagem e tal. Uhum. E eu, eu, naquela época, eu não, consegui, não conseguia conceber o que, que nós faríamos com um computador de mesa, cada um. Uhum. Porque, desde o trabalho, era todo escritural. Uhum. Eu não conseguia imaginar como é que a gente ia colocar todo aquele trabalho manual dentro uhum. de uma máquina. Uhum. Uhum. Era muito. É... Muito abstrato. para mim, muito abstrato. Então, assim, hoje nós estamos vendo né, muitas pessoas que não conseguem perceber o que é a quinta dimensão. É muito abstrato para elas. Uhum. E até a gente que está trabalhando né, à frente desse, desse trabalho de trabalhadores da luz, que já estamos despertando, uhum. tem coisa que ainda é abstrata para a gente. É. né então a gente ainda não está totalmente lá, a gente está a caminho, passo a passo. Então a gente pode olhar para aquelas pessoas que ainda não conseguem de forma alguma perceber, uhum. ok, em algum momento do caminho evolutivo dela, ela vai perceber e ela vai escolher, só que pode não ser agora. E um dos grandes aprendizados nossos é o desapego. E isso passa por nos desapegarmos das pessoas que amamos. Uhum, uhum. Porque se a gente escolher e o outro não escolher, a gente vai precisar olhar para isso e dizer, ok, está uhum. tudo bem. Você pode ir para o seu caminho e eu vou para o meu. Uhum. Esse, é uma grande, esse é um grande aprendizado para todos nós e alguns ainda não estão prontos e está tudo bem também né Beth porque na verdade uh, acessando uma canalização bem profunda uh, eu conversei sobre isso sabe os filhos aqueles que tem filhos pequenos e tal e que realmente decidirem ficar com seus filhos ao invés acima de qualquer coisa né e essa resposta demorou para vir até que veio né ah, uhum. na verdade eles podem escolher sim ter ascensionado e ir para um planeta 3D para ajudar o seu filho ascensionar mais rápido. Não existe uma coisa obrigatória, não existe, sabe, aquela coisa que a gente vê nos filmes, tu tem que escolher pra lá, pra lá, pra lá. Não, calma, sabe, uh, o Criador, Deus, ou a fonte, né? É muito benevolente. Então, é claro que se o teu coração estiver querendo uma estar com aquele ser mais do que ascensionar, tu vai poder ir. Né? Claro, tu vai estar tá mais evoluído, né? E aí depois eu lembrei que tinha lido um livro uh, sobre quando a capela acabou, né? E, tal, e que alguns que não conseguiram ir com capela uh, reencarnaram no Egito, né? E aí uma moça que tinha ido né, para o novo planeta ela Sim. encarnou no Egito para ajudar ele que era a, a pessoa que ela amava, né? Sim. Então ela ela vinha ver ele, né? E ele via ela, assim, não reconhecia ela direito, né? Porque ela era muito mais evoluída, mas ele não reconheceu ela com um amor enorme que eles tinham um pelo outro, né? Mas ela ficou ali porque ela tinha né aquela compaixão, então ela continuou ali ajudando ele. Na verdade, sim, ele nasceu como rei lá no Egito, claro, né? Porque ele tinha muito conhecimento. Então, ele estava aplicando esse conhecimento... E ela trabalhou com uma ajudante dele. Então, ela foi ensinando uhum. para ele certas coisas do espírito, né? E ele foi aprendendo e uhum. realmente ajudou a acelerar a evolução dele, né? Então, okay. assim, nada é proibido. Uhum. Tudo tá ok, uhum. sabe? É com o coração? tá tudo bem. Tu vai poder ir lá nascer ou estar junto com o teu filho ou seja lá quem for. tá tudo bem também, uhum. né? Mas uh, se... Tu quer ascensionar e tem alguém que não vai e tu acha que é o teu momento, e ponto final, né? Tá tudo bem também. Tá então tudo bem tenho... também. Coloquem pesos numa coisa que não é pesada. <risos> não é pesada. <risos> Ai, meu amor, eu podia ficar até amanhã aqui conversando contigo. Eu também. Gratidão mas... <risos> oh, vou... a bem. todas as pessoas que estão aqui conosco, que se abriram para receber essas informações, essas energias, né? Sabendo que os nossos amores intergalácticos estão aqui conosco, né? Eles sempre estão conosco e que todos vocês receberam muito nessa, nessa live. Porque eles aproveitam toda e qualquer oportunidade para ativar em nós a nossa memória estelar. Isso. E é isso que importa no nosso processo. Então, assim... Vamos agradecer e estar em conexão com esses seres de luz lindos e maravilhosos. Um beijo no coração de cada um e espero que todos nós transbordemos prosperidade, alegria, paz, harmonia e toda a felicidade que a gente puder. Maravilhoso. Te amo. Um beijo amor. no coração. Também, amor. Beijo, minha luz. Beijo, linda.